Ali tem que, tem que calafetar com massa plástica Primeiro para colar, segundo para calafetar A gente vai preparar a massa plástica agora Já vai colocar, tira a cunha Ela assenta na massa plástica Assim que a massa plástica se emborrachar A gente corta e depois dá... faz uma limpeza Com um produto muito especial Que vocês vão ver depois que, que é. Até para isso a cunha serve A cunha é muito usada, ela serve para é nivelar o piso é <risos> Ela serve para tudo Aí é calçou lá Outro, outra coisa, a função da cunha maravilhosa Travar aquela porta que o vento fica abrindo Isso, joga ela ali Tem um amigo nosso que já falou desse assunto, né? Tem um uhum. amigo nosso que já mencionou isso aí Já mencionou só cunha, serve... cunha só serve pra, tra... pra, pra travar a porta Mas tá bom Exatamente Mas é. serve pra uma finalidade de coisa aí Aí aqui atrás a gente passa também Tá, tá bem Outra coisa recomendada, o Franz tem bastante produto aqui para isso, que é tipo de um silicone ou um PU. Calafetar todas essas juntas aqui, ó, por trás. Para quê? Para não ocorrer vazamento, porque a massa plástica ela é rígida. Pode ser que com o tempo ela resseque e acabar trincando a massa. Uma ferramenta super cara, viu pessoal? Muito cara. Ah, difícil de Nossa, achar. Nossa, difícil de achar pra caramba. É a lâmina do estilete, pessoal. Tá, o, o Davi pega. Já tem um kitzinho. Já pra fazer trabalhar com granito. Já vem com a kitzinha, as lâmina vulso. Laminazinha avulsa. Não tem coisa melhor pra cortar massa plástica que isso aqui. Vé. Estilete fininho, né? Mano, sai assim. Aí o excesso, a gente tira com esse produto caro aqui. Esse tá é caro. Pensa num produto caro para tirar o excesso de massa plástica. Aquilo ali, pessoal, é álcool de posto. Eu fui ali no posto agora, peguei dois reais de, de álcool. Pra você ter uma ideia, ali tem dois reais de álcool. <risos> tem dois reais de álcool. Que não é só álcool também, né? Tem um pouco de água, mas beleza. E depois que o Davi aplica a massa, ela emborracha. Fica assim, ó. Tá emborrachado. Tá emborrachado. Aí, aquele, aquele resíduo final a gente tira com álcool de posto. Aí tira o excesso, ó, só esfregar, sem dó. tá? Pegando escondido da patroa. Com certeza, com certeza. Se você quiser na obra é, est... ou uma, estopa, ou... né? estopa, é o melhor para limpar isso aqui. Estopinha. Estopinha. Como a gente está num sábado, não deu tempo de comprar estopa, não deu para comprar nada. Isso é os paninhos da ah, patroa é paninho mesmo. Agora, pessoal, aquela afetação ali, ó, em volta todo e já, já colocar os frontões. O frontão tem rebaixo é e por isso que aqui tá cortado, que aqui vai o rebaixo. O frontão ele vai, acho que 2 centímetros acima aqui, ó. Já vai dar um acabamento. Depois é só rejuntar. E